Eu recebi no gabinete, nosso gabinete, na Câmara Legislativa, uma denúncia das assistentes sociais e dos assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, sobre uma mudança administrativa que estão tentando fazer nesse órgão. O que, é que eles querem fazer? acabar com o papel que o assistente social e assistente social cumpre de laudo social. Hoje o laudo social, ele é a atribuição privativa do serviço social no âmbito do INSS. E vários assistentes sociais fazem esse laudo e esse laudo colabora para o processo de concessão de benefícios. Especialmente o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, mas outros benefícios do INSS, aposentadorias e etc. Há um desmonte geral na previdência social e no acesso ao direito, ausentadoria no Brasil. E quando você tira o assistente social, que é uma profissional e um profissional que tem sensibilidade para fazer essa análise, você prejudica e precariza ainda mais a situação do povo mais pobre, que não tem as condições objetivas para acessar o benefício. Além disso, você trata mal e é irresponsável com o um trabalhador do INSS, aquele que passou para o concurso para ser da área de serviço social. Então eu queria prestar minha solidariedade a esses profissionais e repudiar a atitude do governo federal e da gestão do NSS em relação a esses profissionais. Muito obrigado.